Quer ver? Escovar o dente, Cida? Escovar o dente? Vamos! Ah, olha só que louca! Eu escovar o dente! A claro tipo, que escova dura só um dia, né? Que é o primeiro dia de escovação, Cida! E quantas vezes tu vai escovar por dia? <risos> Três vezes ao dia, né? A gente vai aí falir! Tá lindo, neném! Vamos mostrar os dentes! Vamos mostrar os dentes pra A população! Hum? Hum? Cida, dá um sorriso aí pra câmera! Não tá parecendo escovar. Parece o dente dela? Dente... De... Escovar o dente... Escovar o um, dente. Escovar o dente. Escovar o dente, ela ficou. Estou lá atrás, na frente. Ai. A gente tem esse do lado aqui. Esse do lado esquidinho aqui. É a minha vez.